Olá, como você pode ver eu estou com o Photoshop aberto e hoje eu vou mostrar para você então como começar a trabalhar no Photoshop então se você não está acostumado com ele, você precisa descobrir como fazer as primeiras, uh, as, os seus primeiros movimentos no Photoshop esse vídeo é para você Então o photoshop é uma ferramenta muito versátil eu posso desenhar objetos dentro dele, eu posso criar objetos dentro dele eu posso manipular a imagem, eu posso restaurar a imagem eu posso até, se você já olhou um dos meus vídeos mais antigos eu posso até editar vídeo dentro do photoshop mas o que eu quero mostrar hoje então é pra galera que não está acostumada com o photoshop quer começar a mexer nele e então eu vou mostrar exatamente isso os primeiros passos, como você começar a trabalhar com ele. Então, uma vez dentro do Photoshop, a primeira coisa que eu vejo aqui é o arquivo, o menu File, né? o que seria o menu Arquivo, se você estiver usando em português. Eu só recomendo usar o arquivo em inglês, primeiro que vai treinar o seu inglês, e segundo que vai te dar também uma abertura maior para trabalhar em qualquer outro lugar, porque se você for para fora do país, se você for numa outra empresa que esteja usando um software mais antigo era mais complicado de, tra de traduzir o software para português hoje em dia na CC é muito mais fácil mas então eu sugiro que você se force a usar ele em inglês então no menu File eu tenho a opção de criar um arquivo novo abrir um arquivo já pronto também procurar dentro do Bridge, né, ou seja, procurar no Explorer da Adobe uma imagem o que ele chama aqui de abrir como objeto inteligente e uma lista de objetos recentes. O que eu vou começar, então, falando, então, é como criar um arquivo novo. Para criar um arquivo novo, eu clico ali dentro. A primeira coisa que eu vejo é essa tela. Nessa tela tem a opção de dar um nome para o meu arquivo, que pode ser aqui um nome qualquer. Então, ele me dê, a segunda coisa que ele me diz é qual tipo de documento que eu vou criar. Então, aqui já tem um monte de de presets prontos, né, um monte de formatos prontos de acordo com o produto que você vai criar. Então, por exemplo, se eu quero, se eu quero criar um arquivo para web, né, digamos que eu quero criar um layout para uma página de web, eu clico aqui dentro e depois ele me dá uma segunda opção, que é quais são os tamanhos que eu quero nesse arquivo de web. Se eu vou fazer um arquivo, por exemplo, para vídeo, eu tenho aqui a página de, a aba de vídeo. Então eu clico aqui dentro e assim também eu tenho os formatos todos já prontos. E obviamente eu posso customizar qualquer um deles, mudando essas opções todas. Mas eu vou manter aqui como o um formato padrão do Photoshop, que ele me dá essas opções. Repara que o formato padrão do Photoshop não tem é, uma segunda categoria aqui dentro, porque ele é um formato customizado. Então eu tenho como escolher a largura e a altura. Eu posso então alterar puxando o mouse para um lado para o outro, ou posso simplesmente digitar o meu tamanho que eu quero, lembra que quando, quando eu falo tamanho na verdade é uma convenção que a maioria das pessoas usa, mas na verdade isso é a dimensão, então se reforça a chamar isso de dimensão, e depois eu posso escolher a medida, se eu tenho essa medida em centímetros eu uso centímetros, se você está usando com pixels, você pode clicar em pixels aqui dentro e ele vai te dar a medida de 100 pixels, então eu posso botar aqui por exemplo 1000 por 1000, eu sei que vai ser um quadrado com 1000 por 1000 pixels a resolução. A resolução é a qualidade aparente da sua imagem. Então, se eu tenho aqui, eu tenho como escolher pixels por centímetros ou pixels por inch. Eu também estou acostumado a pixels por inch, que é o formato aqui, no caso, eu me dizendo 300. Se você der uma pesquisada, você vai ver que 300 para uma apresentação de tela é muito. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, 80, que é mais do que suficiente para ter uma qualidade boa na minha tela. E depois disso, eu vou escolher o um modo de cor. Também vale a pena dar uma pesquisada nisso, eu não vou explicar isso em detalhes, mas basicamente eu tenho imagens de bitmap, a imagem de tom de cinza, o RGB que é o padrão para qualquer imagem de monitor, o semic que é para impressão, e o LAB que são cores especiais que você pode usar também para poder trabalhar com o vídeo, por exemplo. Então eu vou deixar em RGB e aqui depois a quantidade de informação que eu tenho. Se você também não está acostumado com isso, também vale outra pesquisa sobre isso. É um tema que também que vai te prolongar bastante, mas as imagens básicas que você vê no seu dia a dia, ela possuem 8 bits. As imagens especiais, que normalmente são usadas para composição, né, aqueles filmes que você vê de Hollywood, por exemplo, muitas imagens geradas em 3D, ou até imagens que são levadas para depois fazer o que a gente chama de correção de cor, elas às vezes são 16 ou 32 bits. Então só fica, só fica ligado nisso. E por último... O, como vai ser o meu fundo. O Photoshop trabalha com fundo transparente, mas se você quiser, você pode ter um, uma cor personalizada de acordo com a cor que está selecionada aqui dentro, uma cor personalizada ou um fundo branco. Por enquanto eu vou deixar o fundo branco. E por último, que é a parte mais complicada aqui na verdade, é o perfil de cor. Repare que o perfil de cor que está usando aqui é esse perfil padrão, é RGB, que na verdade é o, é o padrão usado nos monitores. Eu também, dependendo do formato que eu escolhi aqui dentro, ele vai selecionar um desses formatos para mim, ou então eu posso simplesmente mudar manualmente de acordo com o formato que eu quero trabalhar. E por último, também relacionado ao formato que eu escolhi aqui dentro, vai ser uh, o aspecto do pixel, ou seja, uma, uma, um arquivo normal, ele tem um pixel quadrado, dependendo dos os arquivos de vídeo, de modo geral, mais antigos principalmente, ele tem formatos... Uh, diria formatos que não são quadrados Então ele tem os formatos específicos para isso também, Então como o Photoshop também trabalha para vídeo Você tem como escolher essas opções Se eu quiser fazer uma forma personalizada disso eu posso salvar E se eu não quiser eu simplesmente dou ok Ele cria para mim o meu arquivo Então repara que eu tenho o meu arquivo aqui na minha frente A primeira coisa que eu vou olhar então são as camadas Para olhar as camadas eu vou passar então para o segundo menu antes disso, para a gente não ficar trabalhando numa camada né um objeto que não tem nada, mas o importante saber é que toda a imagem que eu crio né com um fundo já predefinido, ele vem escrito como background que seria o plano de fundo, e esse plano de fundo é um plano de fundo que vem com o escadeado ativado, então se eu quiser mover ele não deixa, repara que ele me dá uma mensagem, mas obviamente se eu quiser eu posso pintar aqui em cima, não tem problema nenhum a questão é, se eu pintar por exemplo com outra cor, deixa eu só inverter aqui rapidinho, e depois se eu quiser separar essas cores, eu não vou ter como, porque como você vê aqui dentro, tá tudo numa camada única. Então para poder explicar esse conceito de camada, eu vou usar o segundo menu, que é o menu abrir. Então para abrir um arquivo, você pode vir por aqui por dentro, dar um file open, ele vai abrir um arquivo. Mas a forma mais fácil que você pode acabar achando é o seguinte, você abre o seu Explorer, pega a imagem que você quer trazer, e traz para dentro da tela do Photoshop, é o jeito mais fácil que tem, e você não precisa ficar procurando a imagem de novo, pelo menu aqui dentro, ao invés de uh, simplesmente arrastar a imagem, que você já, provavelmente já procurou no seu Explorer. Então repara, uma vez que eu tenho as imagens, né, uma vez que eu tenho uma imagem aberta, e se essa imagem contém as camadas, eu consigo ver as camadas todas aqui dentro. Repara que nesse caso dessa imagem, aquela imagem que era um plano de fundo, ele agora já é, uma camada transparente, então se eu soltar aqui dentro, se eu desmarcar esse olho, eu vejo que é transparente. Esse quadriculado de cinza e branco indica a transparência no Photoshop. Então é o seguinte: se eu tiver essa imagem aqui que ele chama de fundo, eu vou esconder as outras. repare que é um fundo branco. Se eu vier aqui e reduzir a opacidade dele, repara que eu começo a ver o fundo cinza, por quê? Porque como essa camada é uma, é uma camada, né, ela não é um plano de fundo. Né, ou o background, como é no nome original, ela consegue ser transparente também. Então, se eu voltar para 100%, eu vejo como se fosse um fundo branco. Então, eu vou mostrar de novo as outras camadas. O importante saber de camada é o seguinte, em cima significa na frente. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o bigode e botar o bigode no personagem, repara é o seguinte, ó, ele está ficando atrás do personagem. Como acontece isso? Porque ela ficou... Embaixo, nas minhas camadas Então tudo que eu quero que fique em cima do meu personagem Eu puxo para cima dele Se eu puxar, simplesmente puxar para cima dele aqui Indica que veio para frente Então repara que os olhos, a fatia, o avental Tudo isso que eu quero que fique na frente dele Eu tenho que puxar para baixo Então no caso do meu cozinheiro É mais fácil botar ele perto do fundo Então ele ficou no último nível Se eu pegar, por exemplo, os olhos agora e puxar para lá Pronto, simples assim, o meu olho já está na frente. A mesma coisa com a fatia, também vai entrar aqui. E mesma coisa com o avental, que também pode entrar aqui. Então, repara como fica simples de manipular as camadas. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma edição nesse bigode, digamos que eu acho esse bigode muito grande, eu tenho como vir no menu Edit. Aqui dentro tem as opções de Transform, e tem várias opções. O jeito mais fácil que você vai ter, obviamente, você pode escolher direto uma delas. Ele vai te mostrar a ferramenta exata do que você escolheu. Mas o jeito mais fácil que eu acho é o seguinte. Você seleciona, você seleciona sempre o Scale, né, que é a opção de dimensão, de alterar o tamanho do, da imagem. Ele mostra para você esse retângulo com essas abas de controle. Se você simplesmente pegar essa aba numa quina dessa e puxar, ele deixa você transformar nos dois eixos. Se você pegar de um lado só e puxar, ele deixa você transformar em apenas um dos eixos. E se você segurar na diagonal com Shift, ele fica proporcional. Então, o que eu estava falando de, da opção de usar as outras ferramentas. Como eu falei, eu uso sempre o Scale, e se eu precisar usar uma, acessar uma das outras, eu tenho umas opções aqui dentro, que é no caso do Warp, né, que é para poder fazer essas distorções parecidos com o Illustrator, se você já usa o Illustrator, você vai conhecer isso aqui. Ou a outra opção que eu teria é, segurando os atalhos, dependendo do atalho que eu segurar, eu consigo fazer as outras opções daquele menu. Então isso também facilita e me poupa tempo na hora que eu precisar fazer o, as, as, as modificações que eu precisar no meu arquivo. Então, obviamente, eu posso fazer isso. Se em algum momento eu quiser desistir dessa opção, eu só preciso dar ESC... E ele cancela a, a transformação que eu estava fazendo no caso. Depois disso eu vou mostrar também outra coisa, que é importante. Hoje em dia no Photoshop, é, ele trabalha de uma forma que a gente chama de forma não destrutiva. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa fatia, né, digamos que essa minha pizza aqui, ela está com uma cor que não está me agradando muito mas ela já está feita no meu arquivo aqui dentro, tem essa pizza aqui dentro, e digamos que eu queira alterar essa cor. Eu posso, obviamente, pegar aqui embaixo uma dessas camadas que chama camadas de efeito, botar aqui dentro, escolher, por exemplo, uma opção de alteração de cor, e jogar ali. Quando eu faço isso, ele aparece esse menu grande, que é no menu de propriedades, mas se eu voltar nas minhas camadas rapidinho, você vai ver que ele está aqui dentro. Então, essa camada... É uma camada que vai alterar a cor das minhas imagens. E eu quero que ela altere apenas a fatia. Então vamos lá. Vou clicar aqui de novo duas vezes. Ele voltou para esse menu. E eu posso vir ali e alterar a cor da minha fatia. Repara que quando eu alterei a cor da fatia, ele alterou o resto também. Por que aconteceu isso? Porque essa camada está em cima de todas as outras. Se eu quiser que essa camada é, funcione apenas para a fatia, o jeito mais fácil que eu tenho é segurando o Alt eu coloco meu mouse entre as duas camadas aparece essa seta que é a mesma coisa que vim aqui dentro e eu clico na opção clipping mask tá? então ele vai criar uma máscara também igual a do illustrator eu venho aqui dentro clico nele e pronto esse efeito é aplicado, repara que tem a setinha nova aqui dentro esse efeito é aplicado apenas nessa camada então se eu quiser que esse efeito aplique em outras camadas eu teria que duplicar o efeito ou então outra opção que eu teria no photoshop é eu posso pegar todas as camadas que eu preciso seleciono todas juntas segurando Shift ou individualmente segurando o Control né para quem estiver no PC ou Command para quem estiver no Mac então eu vou selecionar todas elas de uma vez só e se eu vier aqui embaixo no grupo eu posso criar um grupo e pronto todas elas estão lá dentro se eu vier aqui agora e aplicar um efeito digamos que eu vou aplicar agora um outro efeito pegar um efeito de de, de, Deixa eu pegar aqui um efeito Que vai ficar óbvio de perceber Então, pegar um efeito de inversão Se eu pegar esse efeito de inversão Também, obviamente, a primeira coisa que ele faz É jogar em todas as camadas Mas se eu vier aqui agora também Ele faz a mesma coisa que eu fiz antes Vai aplicar o Mask apenas Nos itens que estão dentro desse grupo Então se eu olhar aqui agora esse, Essa máscara, né, ou seja, esse efeito Está aplicando apenas nesse grupo Então eu também tenho Outro tipo de controle mas o mais legal, eu diria, é o seguinte, vou fechar esse arquivo e vou abrir ele de novo agora, usando o menu Abrir como objeto inteligente Quando você abre um arquivo como objeto inteligente, o que o Photoshop faz é o seguinte Ele cria um arquivo temporário Repara que ele criou um arquivo temporário e usou esse ícone aqui dentro E repara que agora sumiram todas as camadas Na verdade não sumiram as camadas O que está acontecendo é o seguinte o Photoshop pegou esse arquivo meu original, um PSD, criou um container para ele e dentro desse container estão todas as minhas camadas, todos os meus efeitos, tudo que eu tiver criado lá dentro. E ele criou então no meu arquivo novo, no arquivo que ele criou, tá vendo? Ó, pizza como objeto inteligente. Ele criou uma camada nova para mim que eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar aqui, criar os efeitos, tá vendo? Eu posso pegar outro efeito. Posso botar ele com preto e branco e por aí vai. Mas se eu pegar, por exemplo, ó, eu estou com um efeito de preto e branco e invertido aplicado, certo? Se eu pegar essa, esse meu objeto inteligente clicar duas vezes nele, repara que ele abriu o meu arquivo original, Photoshop, PSD, né? Com todas as camadas, e eu continuo podendo editar. Então se eu editar esse arquivo aqui mais uma vez. Então, botar aqui como eu queria, o meu layout, pegar os meus olhos, pegar o meu bigode, pegar a minha fatia. Se eu fechar esse arquivo agora, repara que ele vai pedir para salvar esse arquivo. Quando eu voltar ali dentro, ele alterou o meu arquivo PSD original e aqui dentro não mudou mais nada. Repara, ele, ele então fez a transformação que eu fiz no meu, dentro do meu outro arquivo, que seria um arquivo temporário para ele. Salvei, o, salvei a modificação e dentro do Photoshop, nessa, nesse novo arquivo, que está usando como objeto inteligente, eu consigo criar, então, uh, os outros efeitos. O, o legal também é o seguinte, uma vez que esse objeto é inteligente, se eu usar agora os filtros, por exemplo, se eu quiser pegar aqui um efeito, quando eu vou criar uma distorção nele, então eu vou pegar aqui uma distorção como, né, qualquer. Então vou pegar uma, uma, uma distorção dessa aqui. Deixa eu pegar... Por exemplo essa, que é bem extrema. Vou clicar nela, vou dar um ok. Repara o que ele fez. Ele criou para mim um efeito, mas esse efeito agora, ele chama aqui, ó, de, de um, também de um filtro inteligente. Então com esse filtro inteligente, o legal é, eu posso desabilitar o efeito a hora que eu quiser, eu posso ter mais de um desse, então deixa eu pegar aqui um outro. Então eu pegar um efeito que ele cria essa pasta de... Né, como se fosse um pintado. Posso somar os dois efeitos. E, se eu, e qualquer hora, mesmo que eu salve o meu arquivo, feche o Photoshop e abra no dia seguinte, quando eu voltar, eu vou ter esses arquivos aqui dentro do, com essas camadas do jeito que estão e podendo continuar editando elas. Então essa é uma das maiores vantagens que o Photoshop tem hoje em dia. Uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui, voltando nesse arquivo PSD. Eu tenho o meu bigode, certo? Se eu der um zoom aqui, eu reparo que o meu bigode tem uma qualidade razoável. Vou mostrar o seguinte, o problema e a vantagem também ao mesmo tempo de você usar aqueles objetos inteligentes. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar esse bigode, vou duplicar ele arrastando para cá. Então eu tenho o bigode, vou botar esse aqui como bigode né, inteligente. E outro é o bigode normal. Então isso aqui eu vou transformar ele em objeto inteligente. Então tá aqui, convertido. Repara que o ícone está ali dentro. Os dois estão no mesmo lugar, tá? Um por cima do outro. Eu vou selecionar os dois. Eu vou fazer o seguinte: ó. eu vou transformar, botar ele bem pequeno. E depois vou transformar de novo, botando bem grande. Repara que tá, tá estranho, né? Quando eu soltar aqui dentro, repara o que aconteceu. Então eu tenho os dois bigodes que são idênticos, certo? Se eu esconder o bigode inteligente, olha o que aconteceu com o bigode que não é inteligente. O Photoshop é uma ferramenta de bitmaps, né? Então é uma ferramenta que trabalha com pixels. Quando eu peguei esse bigode e transformei ele para ele ficar pequeno, o que aconteceu foi o seguinte. Ele descartou toda a informação, né, todos os pixels que eu tinha, porque simplesmente não precisava mais. Quando eu precisei aumentar de novo ele não tinha da onde buscar esses pixels de volta. Então ele criou novos pixels artificiais para poder usar no meu contorno. Já o meu objeto inteligente, repara que ele continuou perfeito. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho o meu bigode. Então o que ele fez foi o seguinte, ele fez uma transformação, que a gente chama de uma transformação vetorial, que é o mesmo princípio do Illustrator. Então o que diminuiu não foi a minha arte, o que diminuiu foi o meu container que diminuiu, certo? O meu container diminuiu, e quando eu aumentei de novo, ele buscou o meu arquivo original, do meu bigode original, e quando ele aumentou, ele simplesmente precisou aumentar o container, então ele nunca vai perder. Se eu fizer isso de novo aqui nesse bigode, que já estava ruim, e diminuir ele de novo, e aumentar ele mais uma vez, ele vai ficando cada vez pior. Então sempre que você precisar use objetos inteligentes por essas duas vantagens. Primeiro que não vai perder qualidade, e segundo você pode ter os efeitos uh, e recuperar os efeitos mesmo depois do Photoshop fechado. Essa mesma, essa mesma uh, ideia de camadas e objetos inteligentes funciona também para o texto. Então se eu tiver aqui um texto, eu vou já já, já aumentar ele. Então, repara, o meu texto está é pequenininho, certo? Não, nem dá para ler. Se eu pegar um transform e aumentar esse meu texto com um transform que não é o correto, né? não é o normal, pelo menos, se eu der um enter nele, ele continua perfeito. eu consigo editar e sem problema nenhum. Por quê? Porque o texto dentro do Photoshop também é, entre aspas, vetorial. Então, qualquer modificação que eu fizer no meu texto, eu posso... Aumentar e diminuir o quanto eu quiser Que ele sempre vai manter a mesma qualidade Porque ele sabe que é um objeto que é automaticamente inteligente E se eu precisar, se eu precisar fazer alteração no texto Eu posso clicar no texto duas vezes e editar ele Ou então eu posso pegar aqui embaixo a ferramenta de texto Ele abre para mim o diálogo de texto E eu posso fazer a alteração que eu quiser Não só de fonte, mas também posso alterar também o tamanho como eu alterei antes com o transform e agora estou alterando dentro da ferramenta de texto e alterar o meu texto sem problema algum você também pode, dentro do photoshop, mesmo depois dele já criado se você quiser usando a ferramenta de crop ela não só corta a imagem que seria isso então repare que o meu arquivo foi cortado, eu não tenho mais como recuperar os outros, a outra parte do arquivo a não ser que eu use a opção que ele tem aqui dentro de deletar os, arquivos, os, os pixels. Então hoje em dia também no Photoshop eu tenho como dar um crop e não perder o meu arquivo original. Ele simplesmente está alterando o formato do meu arquivo e ele mantém tudo que ficou lá de fora. Mas o interessante dessa, dessa ferramenta é o seguinte, eu posso usando ela também alterar o tamanho do meu arquivo. Então por exemplo, se eu quero... Se eu já tenho essa arte aqui e eu quero botar alguma coisa escrita para o lado, eu posso simplesmente puxar o meu arquivo para cá. Quando eu dou Enter, ele criou para mim já o tamanho no final que eu queria. Repara que aconteceu o seguinte. Ele não deixou para mim, né, ele não completou aqui de branco. Por quê? Porque o branco faz parte desse arquivo. Então o que eu poderia fazer agora? Eu poderia abrir esse arquivo duas vezes, esconder esse fundo. Se eu voltar aqui e salvar, repara que ficou tudo transparente. Aí dentro do Photoshop eu posso vir aqui e criar como um sólido, ou seja, criar um fundo com a cor que eu quiser e obviamente botar ele para baixo para ele poder ficar no fundo. Outra coisa também legal desse Photoshop novo é que se eu precisar fazer essa arte aqui para vários meios diferentes, hoje em dia eu tenho como usar os artboards. Então, por exemplo, isso aqui seria um artboard, deixa eu desenhar aqui dentro dele. Isso seria um artboard, repara que ele já criou para mim, e repara que ele criou já aqui também uma pasta diferente. E repara que essa pasta não é a mesma coisa que essa aqui dentro. Tá? Então isso aqui é um grupo, isso aqui é um artboard, ou uma prancheta, como ele diz. Então eu poderia ter no exemplo esse artboard, deixa eu botar isso aqui um pouco mais escuro, para você poder reparar a diferença. Então eu tenho aqui o meu artboard 1, eu poderia ter o mesmo, o mesmo layout numa opção horizontal, então poderia ter um, um segundo artboard aqui dentro, e para poder levar arquivo de um para o outro, eu simplesmente posso vir aqui dentro, posso dar a opção dele de duplicar a camada, ele vai pedir um nome, obviamente, e eu posso trazer para lá. E depois eu trago para o outro artboard. Então pronto, dentro do artboard 2, eu tenho essa nova arte aqui dentro. Mas repara o seguinte, as duas são a mesma, o mesmo objeto, né? Mas se eu, quando eu clicar aqui agora nesse, e por exemplo, esconder a pizza, a fatia de pizza, se eu fechar e salvar, repara que a pizza sumiu nos dois. Então isso é uma outra vantagem absurda. né? Eu poderia ter aqui, digamos, 20 layouts diferentes, e se eu alterar a arte em um deles, vai ser alterado em todas as instâncias, ou seja, todas as minhas planilhas. Então, por exemplo, outra, outra modificação. Eu reparei que aqui dentro eu tenho um problema, que eu tenho essa bolinha branca aqui dentro, certo? Então, deixa eu fechar isso aqui dentro. Vou mudar a cor do meu fundo, só para vocês poderem ter uma ideia de como, do, do que eu estou falando. Então, digamos que eu quero esse meu fundo verde por algum motivo, tá? não estou preocupado agora com isso. Eu vou, aqui no meu segundo artboard eu vou fazer um, o mesmo fundo. Então eu posso ter um fundo aqui de outra cor, se eu quiser. Vou botar esse fundo aqui, um azul. Então repara que eu tenho fundos diferentes com a mesma arte em cima. Mas o problema, esse é o problema, tá vendo? Se eu der um zoom aqui, eu fiquei com esse buraco branco, né, com essa parte branca dentro da mão dele. Então o que eu posso fazer? Como eu falei antes, eu abro o arquivo original, venho aqui dentro, eu tenho várias opções de seleção. Tem seleções formas, tenho seleções com laços e tem seleções automáticas. Então vou ter pegar, tentar pegar uma seleção automática aqui para ser rápido. Uh, eu tenho que estar obviamente na, na camada certa. Então eu, também isso é muito importante. Clicar na camada certa. Então uma vez que eu clicar na camada certa, repare que ele selecionou o meu branco. Eu posso dar um delete. Ou outra opção que eu teria é aplicar uma máscara. Então se eu tenho que remover muitas coisas, o que eu faço normalmente é aplicar uma máscara. Então eu tenho aqui a máscara, repara o seguinte, quando eu clicar aqui dentro, ele vai esconder tudo menos isso. Por quê? Porque a máscara ficou preta e só esse pontinho ficou branco. Uma solução rápida para isso é, vir no menu um, filtro, aliás, no menu imagem, ajuste e mandar inverter. Mandando inverter, ele inverteu, o que era preto ficou branco, o que era branco ficou preto e preto para o Photoshop é transparente, enquanto o branco para ele é o que ele vai mostrar então pronto está a minha imagem é transparente quando eu fechar aqui e salvar todas as instâncias também vão ter o meu objeto transparente como eu estou falando essa história de, de máscara e, e isso e aquilo eu vou mostrar outra coisa digamos que eu queira então remover essa sobrancelha dele aqui porque eu não quero a sobrancelha nessa posição, eu quero a sobrancelha dele ficar fica aqui para baixo mas eu tenho um problema, se eu olhar aqui nessa minha sobrancelha, essa aqui é fácil de remover, porque eu posso selecionar ela, pegar a minha ferramenta de seleção e puxar. Mas repara o seguinte, se eu só puxar ela selecionada, ela continua nessa camada. Então uma vez que eu soltar ela, eu vou ter problema, por quê? Toda vez que eu mexer ela de novo, né, se eu soltar a seleção aqui dentro, se eu tentar mover ela de novo, ó, vou, des vou mover ela para cá, Vou desfazer a seleção. Se eu tentar mover de novo, eu movo tudo. Se eu tentar selecionar só ela, eu não tenho mais como. Então aqui, ó. Por quê? Porque ela faz parte dessa camada. Então o ideal é o quê? Aproveitar que ela está do lado de fora, seleciono só ela, e posso com o botão direito pedir aqui o seguinte, ó. Mandar uma, criar uma nova camada usando um corte. Então eu vou criar um corte, e repara que essa minha sobrancelha veio para essa nova camada. Se eu quiser fazer o mesmo com essa aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Mas o problema é o seguinte. Repara que essa minha sobrancelha agora, ela está por cima do chapéu. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de usar via corte, eu vou usar via cópia. Via cópia, ele vai criar o seguinte. Eu também tenho que ter selecionado a camada original. para poder conseguir fazer a cópia. Então, via cópia. Ele criou para mim aquela camada. Então se eu soltar aqui dentro, repara que eu tenho. Então como eu falei antes, né? Se eu, se eu quiser apagar tudo que eu tenho em volta, eu posso fazer uma máscara. Repare que eu não tinha nada selecionado, né? Eu estava sem a seleção ativa. Ele me fez uma máscara branca. Eu vou fazer o seguinte agora: eu vou pegar meu pincel de preto que eu falei como eu falei antes. É transparente. Significa transparência dentro da máscara. E eu posso vir aqui, ó, e simplesmente ir pintando. E essa é a forma mais simples que tem de criar máscara. Se eu quiser alterar o meu pincel, eu posso alterar aqui dentro, clicando. Nessa barra ou clicando nessa barra aqui de, do lado. Tá? Você, você, só repara que são coisas diferentes. Aqui é para editar o pincel. E aqui são os tipos de pincel que eu tenho. Então a forma mais simples que eu tenho é essa. Eu posso vir aqui e pintar a área que eu quero transparente. Eu estou fazendo isso assim, aqui sem perder muito tempo. Então não está perfeitinho. Só para você ter uma noção. Então pronto. Eu tenho aqui as duas, as duas camadas com as sobrancelhas, uma com máscara e outra sem máscara como eu faço para juntar as duas agora numa coisa só? eu tenho duas opções uma é selecionar as duas e clicar no link né? então quando eu cliquei nesse cadeado aqui agora sempre que eu mover uma delas a outra move junto ou se eu quiser descartar essa máscara e deixar isso aqui como uma única camada de forma definitiva eu posso clicar nas duas eu venho aqui dentro e peço para ele para mesclar esses dois então, quando ele mesclar esses dois, repara que ele criou uma única camada que eu posso agora chamar de sobrancelha. E se eu mostrar o meu boneco de novo, agora eu posso pegar a minha sobrancelha e mover ela à vontade no meu boneco. Repara que o que eu falei, tá vendo, de você fazer com, com velocidade, pode acontecer esse, esse tipo de problema, mas para o Photoshop não é grande coisa, por quê? Como ela está numa camada transparente, a qualquer momento, mesmo que eu não queira usar a máscara, eu posso vir, por exemplo, com a borracha, né, reduzir o tamanho da borracha, também, confirmar que ela está em 0% aqui, né, na, na, na, na suavização da borda dela, e posso vir ali e pintar a camada. Então, eu, o que eu estou fazendo agora não é mais pintar, eu estou simplesmente apagando os pixels, e eu não tenho mais como voltar atrás se eu fizer dessa forma. Usando a máscara, eu sempre vou ter como voltar atrás. Então, pronto. Se eu olhar agora aqui, fechar e salvar, eu tenho então em todas as instâncias aquela minha edição pronta e pronto para ser usado. Outra coisa que também, só para você saber que também é vetorial dentro do Photoshop, são essas formas aqui de dentro. E nessas formas eu vou mostrar outra coisa. Eu tenho, por exemplo, como usar nelas o que ele chama de shape. Ou seja, eu posso escolher aqui então uma cor e um preenchimento eu posso desenhar uma forma no Photoshop. Então ele desenhou uma forma, que como eu falei antes, também é vetorial, repara que tem um ícone aqui especial, né? ela também é vetorial. Eu tenho como desenhar uma outra forma, então também posso usar essa mesma ferramenta, que é do, da mesma família, que é mais fácil pegar com atalho, então tem aqui o Pentool, eu posso fazer a mesma coisa aqui dentro, então eu vou desenhar essa forma. Repara que ele criou uma coisa estranha para mim, porque eu estou usando shape. Se eu não usar shape, se eu usar a opção que eu falei aqui de path, né, ou seja, caminho, eu posso clicar aqui, desenho para ele um caminho. E se eu clicar agora com texto em cima dela, pegar aqui de novo a ferramenta de texto, repara que o meu ícone muda, e eu posso agora então digitar o meu texto nesse caminho. Deixa eu aumentar aqui de novo a fonte. E pronto, eu consigo fazer a medição de texto usando esse caminho. E sempre que eu alterar esse meu caminho, eu posso apagar já essa referência. Sempre que eu alterar esse meu caminho, eu altero onde o texto está escrito. Então isso também te dá bastante flexibilidade. E por último a opção que eu tenho, eu também usando essas formas, se eu quiser fazer algo mais definitivo, algo que seja em pixels, por exemplo, eu tenho a opção de selecionar pixels. E se eu desenhar, obviamente, eu tenho que ter uma camada vazia para ele. Eu posso desenhar aqui dentro, então a forma e pronto. Eu tenho uma forma que foi criada como se fosse criado algo desenhado no Photoshop em pixels, mas lembrando que, como ele é um arquivo, como ele é um bitmap, né, ele não é vetorial. Se eu fizer aquela transformação que eu mostrei antes, vai perder qualidade. Depois que você fez tudo que você tem que fazer, tudo pronto, você experimentou com as suas camadas, experimentou com os seus filtros, brincou também, aqui também tem filtros que você pode alterar a relação entre as camadas. A última opção que eu tenho é como salvar. Então você tem como salvar como. Quando você pede salvar como, você tem como escolher o formato que você quer. Dependendo do formato que você escolher, por exemplo, se eu escolher a JPEG, ele não vai me salvar as camadas. Se eu salvar arquivo Photoshop, ele me salva as camadas, as edições que eu fiz né, nos filtros especiais e por aí vai. Repara que ele mostra aqui embaixo. Alguns formatos, por exemplo, como PNG, ele tem a opção de salvar a transparência. O TGA também tem, o TIFF também tem. Então, vale você pesquisar também o formato que você quer usar para pro, o pro determinado fim que você precisa Então com isso Eu termino o, a sala de Photoshop Espero que você tenha gostado E obrigado por assistir E até a próxima